O que fazer? Faça ouvir Zika sendo mulher. Se está grávida, pondere a necessidade da viagem, mas se for, utilize repelente e redes mosquiteiras. Se está a planear uma gravidez, aguarde 28 dias depois do regresso, antes de iniciar.